Ju, eu preciso te contar uma coisa, e pode ser que mude o rumo do nosso relacionamento. é difícil falar isso. Eu fiquei com a sua amiga Kátia. Pronto, falei. Calma, calma, calma. Depois você me amor. você solta os cachorros em cima de mim, você faz o que quiser, mas me deixa explicar primeiro. Pô, você, você sabe que eu sou ciumento, e às vezes eu sou até possessivo com você. Na última festa, você saiu com o Marcos e eu perdi o controle. Eu perdi o controle. Mas, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu não vivo sem você. Me perdoa. O quê? Você me perdoa? Que ótimo. É por isso que eu te amo. A gente podia aproveitar agora que a gente tá recomeçando agora, limpando as arestas, passando a borracha no passado e começar sem mentiras. Me fala a verdade. Você ficou com o Marcos. Que bom. Eu já sabia. Na verdade eu já tinha certeza já. E que bom que você tá feliz, Ju que a sua felicidade vai acabar logo. Eu não fiquei com nenhuma amiga sua. Eu só precisava realmente ouvir essa confissão dessa sua boca imunda. Agora eu vou atrás da minha felicidade, graças a Deus, que eu já deveria ter feito. Como é que é? Como é que a gente fica... A gente não fica. Ju, entenda uma coisa. Acabou. Acabou!